Xuxa Meneghel. Apesar de nunca se preocupar com as acusações, ela é apontada por pastores por suposto pactos demoníacos desde muito tempo. Ela Xuxa, e vendeu sua alma ao demônio. Meus queridos irmãos, meu nome é Pastor Francisco Vieira, o ex-bruxo da Xuxa. E essa é uma polêmica que já se estende há anos.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 Exu da morte, não é arco-íris. Prepare-se para a verdade. Vamos descobrir fatos e curiosidades sobre essa apresentadora que conquistou uma geração. Tinha uma mulher que era muito mentida, uma mulher chamada Carla. Aí perguntaram para ela, e aí Carla, deu para passar na prova? Ela falou, desde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 Apenas para mostrar o porquê as pessoas até hoje falam e associam a imagem dela com as forças ocultas. O nome Xuxa quer dizer Oxum e Orixás. E qual é a sua opinião? Ela tem ou não o um pacto com os demônios? Vamos parar também com isso, que também isso já, vamos, vamos virar a página, tá? Vamos passar para outra coisa, vamos dizer outra coisa, que isso já está velho demais, já está tá, tá me dando um saco já isso daí, está me irritando. Algo que colabora dando indícios ao pacto de Xuxa são as músicas dos LPs rodadas ao contrário. As denúncias de pastores acusando Xuxa de envolvimento com o poder das trevas desencadeou a curiosidade das pessoas a ouvir as músicas ao contrário, com o objetivo de descobrir mais coisas e o que elas diziam. E as frases não são nada agradáveis de se ouvir. Percebemos que são sempre frases esquisitas e nunca coisas bonitas. Várias canções de Xuxa tocadas ao contrário revelam mensagens misteriosas. Por que será? O é engraçado nisso tudo, que Xuxa sempre relevava muito isso tudo, fazendo até brincadeiras. Bem gente, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau, uau. E diante dessas revelações, vamos ouvir agora o que a Xuxa diz sobre esses polêmicos assuntos. O disco tem que ser ouvido certo, não ao contrário. Porque se for ouvir ao contrário, vai ouvir muita coisa que ninguém quis falar, ninguém quis escrever, ninguém quis. E aliás, eles deduzem que, é, acreditam que. É. E eles costumam falar que com isso tinha é, mensagem satânica. Claro, que é uma língua esquisita, que sai uma língua esquisita de trás para frente. E nos anos 80, com o enorme sucesso do programa da Xuxa, surgiu uma novidade para a criançada. Saiu a boneca da Xuxa. A boneca foi um fenômeno de vendas. É interessante a incrível semelhança, conforme vemos. Mas, de repente, a boneca começou a se tornar polêmica. Não era só as meninas que queriam a boneca, os meninos queriam também. E a felicidade era enorme a quem ganhava a boneca da Xuxa. Impressionante como as crianças queriam ter a boneca da Xuxa. O que Que boneca? Ah, do que boneca? No café da manhã do que é uma boneca? Yeah. Já outros arrependeram de ter comprado a boneca da Xuxa. Isso porque fatos sinistros começaram a acontecer. Há vários indícios de meninas que morreram estranguladas durante o sono. E todas elas tinham a boneca da Xuxa. E nesses casos, eram sempre relatado que a polícia achou as bonecas com o sangue das meninas mortas nas mãos. Outros casos de mães que compraram a boneca, relataram que a boneca estava batendo em suas filhas. Ou seja, à noite a boneca descia do armário e batia na criança, conforme essa reportagem de um antigo jornal da época. Boato macabro da boneca da Xuxa toma conta da cidade. Segundo o jornal, esse boato circulou em Sorocaba, interior do estado de São Paulo nos anos 80. Mas o que deixou as pessoas, digamos, impressionados, é ouvir a propaganda da boneca da Xuxa, que termina com uma frase no mínimo suspeita. Xuxa... Não é uma boneca. E a pergunta é, se não é uma boneca, então o que é? O pastor Josué Irion também conta que a boneca Xuxa teria matado uma menina no Brasil. Ele mesmo expôs que sua filha adoeceu no mesmo dia que ele comprou a boneca Xuxa para ela. E criou uma boneca, e essa boneca matou a uma menina no Brasil. Um irmão me deu a mim uma boneca no México. Quando la traga a, la, la traje a la casa para Catherine, Catherine se enfermou na mesma noite que ela puse a dormir com ella. É no el outro dia de não vir que era a muñeca. Saquei a muñeca e delante de Deus te digo, delante do del Espírito Santo que me era a buscar aquele dia. Quando eu quité o cuello de la muñeca, e quité o braço y las piernas, e le eché el latón a tona a basura, hubo um grito desesperante. O ¡Ah! El satanismo é real! Sabendo que a boneca era satânica, Irion repreendeu o demônio que nela estava e quebrou a boneca, que teria nesse momento dado um grito macabro. O ex-bruxo Tio Chico também faz uma citação de uma notícia divulgada nos anos 80 sobre a boneca da Xuxa. Em 82 foi divulgado em todos os jornais que em Ribeirão Preto, cidade do interior aqui do estado de São Paulo, uma boneca da Xuxa na madrugada levantou e queria matar a criança que era a dona da boneca. Uma outra suposta evidência de que Xuxa tem se envolvimento com o cão é o sinal que ela faz com as mãos. Esse comportamento para muitos é meio estranho. Segundo Xuxa, esse sinal tem um significado, conforme ela diz. Olha, tem países que fazem esse sinal aqui, ó, é. que significa, é, se você me aceita do jeito que eu sou, você me ama, em surdo e mudo. Então todos eles fazem assim porque eles me aceitam, sempre me aceitaram com meu português, meu portunhol, me ensinando as coisas. Ou seja, significa eu amo você em linguagem de surdo e mudo. Xuxa, apesar de nunca se preocupar com as acusações, se sentia abalada com os boatos e algumas vezes desabafava. Importante tudo isso. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu estou cansada de ouvir muita gente dizer coisas que, sei lá, que as músicas pra frente é isso, que ela fez alguma coisa com cara de baixo. O que possível? O que eu vi, o que eu tenho, o verdadeiro. Então, só pode vir mais de cima. Para muitos, principalmente os religiosos, isso não é indício suficiente para comprovar se ela tem ou não envolvimento com o poder das sombras. Eu te amo do jeito que você ama. É. Então, só para deixar claro para vocês: diferente das pessoas falarem, ah, ela, ela tá fazendo o sinal do demônio, não, o sinal do amor. Porque qualquer pessoa ao ser acusado de algo, mesmo estando errado, pode simplesmente negar. Ou seja, então as afirmações de Xuxa podem não significar nada.